Aqui, é, minha amiga, agora sim, o bicho pega. Chegou Ai. a hora. Chegou Luiz a hora. já está aqui conosco toda sexta-feira, não é mesmo, Mari? Isso mesmo. É direto do baú. Direto do baú e hoje direto temos da 140 reais. 140? 140. Ah, já? Tá crescendo, hein? Meu amigo aqui. 140 reais. A dica, pra gente começar. A dica, último número, são quatro dígitos. É Boa. o número 9. Muito começa Já começamos daí. E mas, Luiz das lojas Mariano, desculpa. Mas hoje, como nós estávamos falando, é pela urna. Então, se você comprou nas lojas Mariano, cruza os dedos. Muito bem. Meu amigo Luiz já está aqui. Vamos Por lá. Por favor. Vamos. Faça aí a, as zonas. Escolhe. Mexendo bem. Tomara que já seja o primeiro. Tomara que seja o primeiro. O último dígito é o número 9. Vamos lá. Anota aí, hein. Vamos ver. Vamos lá. Olha aí. Deu certo? Confere a Maria Emília Gomes de Souza. Olha aí. Final do telefone, 6192. A dica dela é boa. Mário Verdão, prepara aí para você digitar aí o número 4379. Então vamos lá? O número 4, 3, 7, 9. Atenção. Vamos ver. Ah! ah não! não. Ai, Luiz, tá aqui. Esse aqui já pode descartar. que Luiz. Não deu certo. Vamos lá. Quem que eu posso, Tirar. Pode de Israel. Sou Vamos eu? Lá. Sim. Mexe, Mexe aí. Bem. Show. Ah, é ela. De Também? Nossa, de novo, foi. Ela colocou vários palpites. Olha. Deixa eu colocar aqui, aqui tá comprando ó. comprando bem. Aqui, ó, Porque como já foi aí, está tá vendo? Ó, a Maria Emília já foi a primeira. Aham. Uhum. O número o final 7 também, né? É o final, livro. isso, boa, Mari. E ela colocou 0857. É, vamos desca é. descartar por conta disso. Deixa eu mexer. Disso. Porque senão dava para ela participar mais uma vez, né? Não, se fosse o nosso... É. Se fosse Exatamente. o nosso... Exatamente. Tânia, confere junto comigo aí. Tânia, isso mesmo. Tânia Alencar. Ela colocou a senha 5471. Deixa ah, eu pôr aqui tá para provar. Certo. Aqui tudo é. 5471. Um. Meu diretor, e aí, colocando? Regras são regras, ou não? Meu diretor. Matheus? mais, um, aí. mais, mais um? um Mais um? Mais um, tenta tenta o, mais um. Tenta o. Estamos tentando, gente, porque o final é 9. Não, não tá com sorte? Valdinei Cardoso. 7436. Ei, Valdinei. Vai, Mari, Bom, vai Deixa eu ver, deixa vai. eu ver se, se essa sorte tá comigo. Vamos ver. Final 9, gente. Final 9. Não está. Stefania aqui colocou também 2401. Olha aí, ó. Não é Volta pro Luiz. Volta Será? pro Luiz, vai, Luiz. Você que tá com o pé Luiz quente. tá com o pé quente. Gente, final 9. O último disco a gente já deu a dica. Tô mesmo, hein? Olha, não. Não acredito. A Ingrid Lima Batista. Ó, tá vendo? 0359. Vai lá, Mari. Bora. Tá é contigo. Tá contigo agora, Mari. 0. 3, 3, 5, 9. 9. 9. 9. E. Ah, não. Não. não. Errou! Não é possível. Não coisa, é possível. Vai, Luiz. Um mais, mais um, vai, Luiz. Você tá com. É, Será? Um... Você <risos> é dono <risos> do baú, dono da Uni, você conhece. Ai, Vamos <risos> ver. Olha, quase, hein? Quase. Priscila 13, Arantes. Hein? Vamos ver outro. 13,90. 13,90. Não é vamos possível, tirar gente. outro. Deu certo. José Doniz. Não, não deu. Não deu, 9, 7, 5, Deixa eu tentar. 9. Vamos mexer isso aqui, vamos ver. Opa. Gente, final 9, hein? Final 9. Não deu certo hum. também. A Letícia colocou 16, 23. Olha só. Achei, oh. achei. Aê. Gente, me fazer o seguinte. Para você que tá chegando agora, nós estamos selecionando as pessoas que colocaram o palpite claro, com a dica 9. É o palpite, tá certo? Isso aí. Quem colocou um número diferente, já Não tá sendo como. eliminado. Ó, Tanto é que eu vou pôr aqui na tela para comprovar para vocês que o final é 9. Vai lá, Mari Verdun. Quem colocou aí? 1.249. Como é o nome? S Sei Sheila. Sheila. Sheila. 1. 1. quatro, 2. Uh. Será? Será? Será? <risos> Não. Já, tá Já está assim. engordando o cofre de novo. Já está engordando o cofre, exatamente. Vai para quanto? 160 reais na segunda-feira. Na segunda Olha só, hein? Então, segunda-feira, dentro do EBC, o sorteio do cofre aí. Mais 160, né? 160 reais. Valendo 160 reais. Novamente, final nove. Anota aí, hein? Se for passar nas lojas Não. Mariana no final de semana. Maravilha, hein? Obrigado. Final 9. Muito obrigado, Mari Verdão. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, viu, pessoal? Fica aqui com a gente. Beijão pra vocês. Vale. Excelente Dia das Mães, hein? Encerramos por aqui mais uma semana. Desejo a você, mamãe, tudo de bom, muito amor, muita paz no domingo, em especial pra Dona Osana Espíndola, que tá nos acompanhando. Um beijo, mãe, te amo, feliz Dia das Mães e até segunda. Beijo pra vocês, um ótimo final de semana, feliz Dia das Mães, em especial pra minha mãe Marisa e também pra minha avó Dona Valdeci. Beijo e até segunda. Tchau!